Aí, a hora que não é conseguiu, passar no matagal, aquele monte de vácuo olhando pra nós. Falei, Josué, corre, não, é correu. Galera, firmeza total, mano, Brales, tudo certo? Então, mano, vocês viram aí o videoclipe da, da ilha de Garnish Que é um lugar muito top, que fica ali em West Cork na, No village de, de Glengarith E eu mostrei aí, fiz um, umas imagens lá eu ia viver Um lugar muito louco, mano, que tem uma história bem interessante também Tava conversando com a galera de lá eles falaram que antigamente, antes da prefeitura cuidar Daquela ilha, né? Porque agora é a prefeitura que toma conta de tudo, né? Tal. Mas antes existia, existiam alguns donos de lá, né? Tal. E uma das últimas donas era tipo uma, uma senhora que ela veio, de um, veio da, da Inglaterra para a Irlanda e passou os últimos anos da vida dela ali na ilha, né, mano? E conforme foi passando o tempo, a ilha foi ficando um pouco conhecida, né? Tal. E alguns turistas passavam lá para conhecer. E dando um rolê na ilha, eles passavam na casa da, dessa mulher que morava lá, né? Por, nos últimos 40 anos da vida dela, ela morou lá, né? E no site quando eu tava vendo para ir para essa ilha, falava que... Quando você chegasse lá, é, a mulher podia te convidar pra tomar um chá na casa dela, né? Tal. Só que o site que eu li tava meio que desatualizado, né? Mano? E hoje em dia não tem mais essa recepção do dono, mas... A prefeitura faz uma recepção bem boa pra gente lá, conta um breve histórico da ilha, fala o tamanho que ela tem, que é uma ilha bem grande, tem mais ou menos uns 15 hectares. E fora a beleza né, que tem a construção, né, que eles construíram tudo ali com, com o objetivo de, de criar algo muito grandioso. Por isso que muitos horticultores, pessoas que curtam paisagismo, gostam de árvores, arbustos, e gostam de fazer essa combinação junto à casa, é, para quem curte esse lance assim, é bem louco, mano. E a gente foi lá, a gente que a gente pagou mais ou menos uns 12 conto do ferry, já tava inclusa a entrada, né, tal, demos um rolezinho lá, curtimos tudo, deu mais ou menos uns uma hora e meia, duas horas de tour, e foi isso, mano. Lugar bem massa, fica ali em West Cork. Se você estiver passando por ali, eu acredito que vale a pena, mano. Então é isso. É, a gente vai ficar por aqui agora. E até o próximo vídeo. É nóis!